Oi pessoas, pra quem não me conhece, sou Lívia Leite. E se você clicou aí, provavelmente já viu, né, que eu passei, sim, nove dias sem açúcar. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah. Bom, é... Quero logo deixar claro que isso não é um desafio, não é pra você, se você clicou aqui tá, ah, deixa eu ver como foi, não, eu vou te contar a experiência do Novo Dia Sem Açúcar, mas é para que a gente entenda como foi que, o que que mudou pra mim, é, o que que eu me descobri, como eu me descobri nesse processo, então na verdade se você vai fazer um desafio a você mesmo, o foco aqui do vídeo é o desafio de se testar, de se conhecer, sabe, é aprender o que você quer. É, então pra você pode ser, por exemplo, uma coisa mais simples que é, sei lá, tirar refrigerante ou passar, sei lá, é, sem internet ou sem entrar numa rede social ou, é, sei lá, passar uma semana sem maquiagem e ir pra todo lugar, enfim, alguma coisa que pra você, você perceba que você pode viver sem ou que você não, não necessariamente, ou que você acha que é viciada, enfim, vou contar a minha experiência e aí vocês vão entender. Por que, que eu inventei? É, eu preciso deixar claro que eu já não comia muito açúcar, né? E aí tem vários tipos de açúcar, eu sei disso, eu continuei comendo açúcar, uh, vindo, né, de, por exemplo, frutas. É, eu tô falando de tirar açúcar refinado, eu tô falando de tirar açúcar é, branco, mascavo e tal. Eu já não comia muito, por exemplo, no, no café. E aí eu retirei, eu usava às vezes mascavo, mas eu, eu também retirei. E eu decidi fazer porque eu achava que eu era viciada, né, então, puxa, qual vício que eu devo ter? Ah, sei lá, açúcar, eu devo ser viciada em açúcar, essa onda de muita gente falando, né, que açúcar faz muito mal, esse tipo de açúcar, tá, gente? Não é, porque assim, é válido lembrar que é, o açúcar quando ele... a glicose, né, ela traz energia pro corpo. Eu não sou nem um especialista da área, mas eu sei, né, que é isso que dá energia para o nosso corpo e o nosso cérebro precisa, né, dessa glicose. Então, eu jamais tiraria porque eu prezo muito pela potência do meu cérebro funcionando. Eu preciso de concentração, porque eu leio, leio e estudo muito, então eu tenho que estar com ele bonzinho. Então assim, eu tenho plena consciência disso que meu corpo precisa, né, para eu fazer exercício, eu fiz para eu estar bem. É, o que eu fiz foi tirar esses que não fazem bem. E aí nessa semana eu decidi tirar né, os doces, tirar totalmente os doces, porque eu como pouco, mas eu decidi tirar totalmente, não, não não comer. E eu não comecei com nove dias, eu tinha uma meta de quatro dias. E eu só queria fazer isso, eu queria ver se eu ia ficar muito irritada, eu queria ver se eu ia ficar desejando, acordando, desejando alguma coisa. E é, fiz os quatro dias. Por incrível que pareça, e esse é o foco do vídeo, tá, gente? Por incrível que pareça, eu, pense... é... eu não fiquei tão mal quanto eu achava que eu ia ficar. Eu achava que eu senti muita falta, eu achava que eu não ia ter o que comer, que eu ia emagrecer, mas era porque eu não ia ter opção de comida, que eu ia passar o dia bebendo só água e comendo fruta. É... Mas aí eu descobri muita coisa, eu até tirei algumas fotos, poucas, é, pra mostrar pra vocês de coisas que eu aprendi, né, ao longo dessa, desses quatro dias. Quando eu passei os quatro dias que eu percebi que eu tava irritada, mas tipo, muito pouco, porque dizem assim, que aumenta muito a, a irritabilidade, é, eu decidi fazer o quinto dia, eu fui pro sexto, fui até o nono, e só fui até o nono porque em uma situação específica eu não tinha outra comida, e aí eu tive que comer e ingerir açúcar. Mas fora da minha casa, né? eu não tava em casa e tal, enfim. Mas depois disso, o que que eu aprendi? Eu aprendi a comer comidas diferentes, então tem aí uma opção que eu coloquei, que era leite com canela, que eu nunca tinha provado, e eu não provaria se não tivesse passado por esse desafio que eu fiz pra mim. É combinações de comida, chás, que eu não, não tenho muito hábito de tomar. Então, passei a tomar depois que o desafio terminou, né, pra mim. Eu passei a consumir mais chá ou, ou tirar o pão em, uma, em um horário do dia pra não comer tanto pão quanto eu comia, enfim. Eu fui trocando e aprendendo a comer combinações novas e comidas novas. Isso foi muito legal. Então, eu aprendi que eu não sou tão viciada quanto eu achava que eu era, né. Eu aprendi a comer comidas diferentes, eu aprendi... É, a, a reprogramar o meu cérebro Porque antes eu ia comer e tipo Ah, tem pão, tem café, é isso aqui que eu vou comer Eu sempre comia praticamente a mesma coisa Eu pensava muito é... E aí, por conta disso, eu era obrigada a ter que pensar minha alimentação durante o dia. Pra mim foi muito legal, porque eu pude me perceber de uma maneira diferente, perceber os alimentos que eu tinha de uma maneira diferente, a minha relação com a minha alimentação mudou. E, e comigo, de me enxergar que eu não era tão viciada assim. E é muito legal poder se descobrir. Então o foco do vídeo, na verdade, era trazer é, essa proposta de vocês se descobrirem, se observarem cada detalhe, seja porque você tirou o refrigerante você achava ah, muita gente diz isso, vou tirar o refrigerante, eu, eu morreria sem refrigerante, não gente, você não morreria, talvez seja um pouco difícil, então eu sugiro que se você vai fazer isso, retira aos poucos, né, ou escolhe outra coisa para retirar, mas faz algo que seja saudável, eu relutei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu fiquei com receio das pessoas acharem que elas podem simplesmente tirar tudo, banir tudo que é açúcar, eu não tirei tudo que é açúcar, acabei de falar de frutas, enfim, é, de outras coisas, consumir muito mais água nesse processo, que é muito bom pra mim. Então eu me senti muito mais tranquila, eu fiquei, eu fiquei muito mais feliz de ter visto toda essa mudança, foi uma experiência sensacional Pra mim, foi sensacional passar. Tanto é que agora é, eu não como muito doce, assim. Mas quando eu tô na rua uma coisa ou outra, numa situação ou outra. Mas sempre que eu posso pensar numa comida diferente, eu provo essa outra comida. E eu tô falando de doce, tá, gente? Massa, fritura, que gera, que tem alto índice glicêmico. Tá? Então assim, eu espero que dessa, né, em cima desse desafio eu possa estimular vocês a se conhecerem melhor, não estou de novo desafiando a ficar sem açúcar, é a se conhecerem, a se perceberem em várias experiências que a gente tem na nossa vida. E eu curti muito fazer, então por isso eu decidi fazer um vídeo para compartilhar para vocês um pouquinho de como foi essa experiência, tá? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem, compartilhem. Curtam, né? E comentem aqui se já fizeram algum tipo de, de desafio assim com vocês ou se vocês. Uh, o que, é que vocês se descobriram nesse ano já Ou nesses últimos dias que vocês perceberam Que vocês não sabiam fazer e descobriram Que eu sempre acho muito legal Como a gente se descobre, como a gente aprende Como a gente é bom em algumas coisas Ou o que a gente achava que era uma coisa E na verdade a gente não é E compartilhem com a gente que a gente quer muito saber E a gente vai comentar, eu sempre comento aqui Beijo pessoas, boa semana pra vocês E a gente se vê semana que vem Tchau Isso não cai na prova Oh yeah!